você assusta pelo tamanho de possibilidades e de oportunidades que o Tote te dá. Os começos de todas as manhãs e finais de tarde fizeram um poderoso Indescritível, eu precisaria de um, um vídeo muito longo para poder falar o de maravilhoso que aconteceu ao longo desses dias. Eu consegui compreender coisas da minha infância que eu, que eu tinha dificuldade de admitir mais fortalecida para atender novas pessoas, mas também para gerir o meu próprio negócio, a troca de experiência, o conteúdo e tudo isso me fortalece cada vez mais. Nós temos a possibilidade de treinar mentores, nós alcançamos um nível muito maior e nós formamos uma rede capaz de transformar o mundo. De maneira que hoje sento na frente de qualquer cliente de mentoria e eu estou habilitado a atender. A generosidade que as pessoas de alta qualidade que estão aqui têm em compartilhar os seus conhecimentos.